seu demônio. Ah, então vamos recomeçar. O senhor pode repetir a definição que o senhor deu agora há pouco sobre quem é o senhor? A morte do desejo. O desejo, quando não é virtuoso, ele desconecta o ser da sua essência e do criador. Isso atrofia a alma. Como a alma é imortal, ela sobrevive através de ideais extintivos. E eu sustento a possibilidade desse renascer através da morte da alma, dos anseios, do movimento... E da própria ideia do que é a vida para o ser. Então, o senhor está ligado ao renascimento no, no sentido de reencarnação? Não. É que isso Para demônios de escala mais complexa, superior. Sim. Não existe reencarnação, são ciclos dentro de ciclos. Você pode mudar o seu nome, mas a sua essência não muda. A única coisa que é alterada é o grau de complexidade que você tem na sua vida. Pois, mas uh, existem, existe contato, pelo menos eu tive contato com vidas passadas, uh, mas eu não tenho memórias, pelo menos não por enquanto não tenho memórias dessas experiências. Mas aquelas aqueles ensinamentos, aquelas experiências, aquelas aprendizagens, eu trouxe para essa vida de maneira inconsciente. De fato. Isso se dá com todas as pessoas, existe esse padrão. Existe. São chaves de acesso vibracionais. Você durante essa vida atinge graus de maturidade com essa maturidade atingida você consegue acessar informações de vidas passadas ou não enquanto enquanto eu estou pensando no sentido de uma intuição que a pessoa tem de qual seria o caminho mais adequado, ou o caminho menos adequado, com base nas experiências que ela já teve. É, é aí que eu estou a tentar entrar. Porque o, que, é porque o senhor disse que o ser humano se desconecta do e potencial. A alma atrofia. Como seria uma alma atrofiada? A alma fica doente? A alma fica sem vida, como uma planta que está a morrer a alma, ela brilha como o sol, com uma luminosidade incomparável. Uma alma doente é uma alma desconectada da sua fonte. E ela não brilha mais para fora, ela apenas existe com um reflexo de brilho próprio. Mas, neste caso, manifestam-se também doenças né, nos corpos físicos e psíquicos? No decorrer do tempo, sim. Doenças tipo o quê? Alzheimer, por exemplo? Todas as doenças do corpo físico são causadas por uma ausência de virtudes na alma. O medo da verdade é uma delas. O exercício da verdade é uma delas. assim na minha opinião pessoal na minha opinião pessoal o ser humano o ser humano para ser considerado saudável ele tem que vivenciar e, e praticar virtudes isso é aquilo Sim. que eu acredito Sim. é o que eu acredito pessoalmente isso é a é cura da eu... alma correto e, e praticar virtudes uh, pressupõe uh, Claro, como o senhor disse, buscar a verdade, entender a verdade, olhar para si e para as próprias verdades. Sim. Este seria um, este seria um possível caminho para as almas ou para os espíritos ou para, sei lá, o nome que o senhor dá. De mesmo Eu estando, a, mesmo ser humano estando já num estado é, depreciativo, num estado de, de decomposição entre aspas. Uh, mesmo o ser humano já estando no processo É possível o ser humano a partir das prática das virtudes? Sem sombra de que dúvida de... Hum. É o único caminho A única evolução é a prática das virtudes Para a lapidação do espírito eu concordo Quando você é pratica concordo. o espírito Pratica as virtudes você evolui o seu motivo de existir e o espírito nada mais é do que o exercício da lógica e a razão da existência. Quanto mais você amadurece, mais motivo e utilidade você tem no ecossistema que você faz parte. Sim, eu compreendo. A utilidade compreendo. da sua maturidade é o que projeta a sua alma e o seu brilho. E com isso você alcança o reconhecimento em muitos níveis. O que está diferente hoje do que era ontem é que o reconhecimento moral não será apenas exaltado no pós-vida mas será o único caminho para uma vida plena na vida de vocês, no que vocês consideram experiência adequada e justa. Sim, eu concordo, porque eu, eu observo muito, eu observo as pessoas, eu sou muito observadora, e eu tenho a capacidade de ver padrões tem a capacidade de ver tendências e, e eu observo uh, que elas se sentem infelizes, insatisfeitas, angustiadas, uh, alma vazia. Elas se, sentem, é, elas se sentem perdidas, exatamente alma vazia. E, e a solução é muito simples. A solução é a pessoa buscar compreender o que seria a virtude, como manifestar a virtude e fazer um esforço verdadeiro para praticar isso, para colocar em prática na vida. Sócrates dizia, age para que eu te veja. E faça e a, e a... da sua verdade a verdadeira motivação de existir. Porque a felicidade tão almejada pelo ser humano, a, a realização interior tão, tão, tão importante para o ser humano, ela seria alcançada diariamente. Através deste caminho, a prática das virtudes e a valorização da virtude? Exatamente. Perfeito. A felicidade é como exercício físico. É uma continuidade. Do contrário, o ser apenas se ilude em ciclos momentâneos de alívio, surtidos e misturados com... A ilusão de um suposto prazer. Tá, seu demônio, mas eu tenho uma pergunta prática, tá? Com licença. Nós vivemos uma vida material, nós temos corpo físico e nós temos necessidades físicas de, de, de transporte, alimentação, ah, valores, nós precisamos de dinheiro e com dinheiro nós conseguimos comprar bens e serviços. Ah, sim. A minha pergunta é, a pessoa, ao conseguir curar, ao conseguir curar essas mazelas que ela, que ela tem, a, através da prática das virtudes, isso também poderia ajudá-las, como se fosse uma espécie de magia, iria também trazer um pouco mais de é, estabilidade Abundância, emocional. sem sombra de sem dúvida. dúvida. Um o que para realização... existe, são ferramentas. Pois um caminho para a realização material também, porque falar de virtudes e falar de, de, de da prática das virtudes parece um bocado é, parece um bocado metafísico demais, sem levar em consideração que as pessoas vivem na matéria e têm necessidades na matéria. E a realização pessoal do ser também é matéria. Há um tempo não... atrás, por uma questão de egoísmo, Sim. a filosofia foi separada da prática. Deus Sim. foi separado do homem e foi colocado uma imposição. Em como se ele fosse inalcançável. Isso é uma ilusão, porque Deus, assim como manifesta o macro, o maior, a grandiosidade e tudo que existe no universo, ele manifesta também o pequeno. Neste pequeno, Deus se transfigura de maneira pequena também. E fazer de vocês seres materiais e não haver Deus na materialidade é uma hipocrisia ou uma tentativa de manipulação do ser para que ele sirva uma máquina de ilusões e do suposto pecado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sistema não é burro, que Deus não é burro e que Deus está na abundância, está na materialidade. Deus está nas ferramentas para o exercício das inúmeras formas de serem, de vocês serem felizes, desde que vocês estejam vivendo de maneira virtuosa. Desde que as ferramentas não sejam mais importantes que o próximo ou a si mesmos. Desde que as ferramentas não se tornem deuses. Okay. Você não está recebendo ferramentas também? Eu estou recebendo as. Uh... Eu estou me eu estou a tentar me adaptar a, a, a tudo. É tudo muito rápido. Não é fácil. Não está a ser fácil. Não. Não. Mas não. sim, eu agradeço. Eu tenho recebido muito. Eu agradeço. Eu tenho recebido não. muito. Não é fácil. O caminho das virtudes é como desbravar uma selva cheia de dificuldades, mas ao mesmo tempo o desbravar a selva se torna fácil porque é feito de bom grado e com gosto aqueles que gostam de desbravar a selva numa aventura ou aqueles que gostam de se debruçar sobre um livro e criar uma estrutura cronológica e estudar a partir daquilo as tarefas difíceis para um são tarefas fáceis para o outro. E isso é a natureza, a natureza trazendo o que é comum ao ser humano e o que fez do ser humano um ecossistema supostamente civilizado. Sim, eu acho que a dificuldade também está no... A dificuldade de certa maneira está no hábito, no hábito geral, porque as pessoas estão muito viciadas em determinados comportamentos e elas sequer param para pensar que poderia ser diferente, que elas poderiam fazer diferente. E quando vem alguém e faz diferente, as pessoas não entendem e atacam. Sim, quem, quem pratica a virtude, nós temos o caso, por exemplo, de Nelson Mandela, que foi que era um homem que lutava pelo entendimento, lutava pela pelo esclarecimento, lutava pela concórdia, e, e ele o tempo todo foi atacado e, e sempre acreditou sempre acreditou na virtude, e praticou essa virtude, tentou praticar essa virtude da concórdia. Ele ficou, 20, acho que 26 anos, não foi, preso, e, ele mesmo, e quando ele veio ao poder, ele poderia ter... Estou a citar um exemplo, né quando ele, e quando ele veio, quando ele se tornou líder, ele poderia ter uh, se vingado uh, de quem o fez mal no passado, e ele não fez isso. Ele escolheu perdoar e, e tentar uh, dialogar com as partes, inclusive as partes que o atacaram. Eu estou tentando dar um exemplo do que seria a virtude, porque a palavra virtude... Ai, isso... hum. A palavra a virtude palavra... significa o caminho como o caminho de um rio, que segue sempre o caminho mais fácil, porém o melhor caminho. Este ser que você menciona não era perfeito. Errou muito, que... cometeu atrocidades, mas tentou. Tentou, exato, tentou, porque não é um necessariamente, não necessariamente a, pessoa, a pessoa erra, eu erro muitas vezes, eu erro o tempo todo, mas, mas eu, sigo, eu sigo com a intenção de aprender sempre a melhor maneira possível de lidar com a situação. Muitos dos erros dos seres humanos não estão justificando mas muitos okay. dos erros dos seres humanos em fases da vida são etapas importantes para a conscientização e preparo para outros momentos de sua história. Não se apeguem tanto aos seus erros, e sim a maneiras de transcendê-los. Deus não te julga pelos seus erros. A vida não te discrimina pelos seus acertos mas esse te eleva pela sua conduta durante todo o ciclo. Um bom ser é aquele que é bom errando ou acertando. Isso sim Porque... é válido para o universo. Por quê? Porque a pessoa tem o, tem, tem a intenção tem a intenção de, de, de, de se aprimorar, de de manifestar. Sim, depois do erro as consequências sempre vêm. É a maneira com que se lida com isso que importa. Depois do acerto também, as consequências sempre vêm. É a maneira com que se lida com isso que importa. O fato em si é um fato histórico, talvez importante para uma matemática que você não consegue decifrar, mas mesmo assim existe. Talvez se não fosse você a realizar, seria outro. Então se apegar a isso, a meu ver, é um erro. É a construção da... do início deste processo de morte da alma, da essência, da motivação, da vida existir neste corpo que é um habitáculo para suas experiências. Eu discordo um bocado do senhor no sentido de que depois do erro sempre vem. Se calhar até vem, mas não nessa vida. Isso é, é uma possível. coisa que eu discuto, eu discuto muito isso com os outros demônios. Eu já reclamei Boé porque eu reclamo e eu digo, não concordo. Se a pessoa fez nessa vida, na minha opinião, devia pagar nessa vida. Não em outra dimensão, num suposto inferno, uh, nem em outra vida. Na minha opinião, e é só a minha opinião, eu não estou impondo, eu estou expondo. Na minha opinião, deveria acontecer uh, o retorno do ato e da intenção nesta vida. Porque aí o ser tomaria consciência porque eu pego casos de pessoas com cancro ou pessoas que sofreram grandes violências e elas não conhecem a causa, elas só vivenciam a consequência. Sim. E, e eu, como um eu disse... Dá uma sensação de injustiça? Eu entendo. Como eu disse, para nós... Não existe vida além da morte ou reencarnação, são ciclos. Para vocês, a finitude de uma existência de 80 anos tem maior peso sobre os atos e consequências. Seria um erro não ajustar a nossa dinâmica e perspectiva de linguagem. Na sua visão, eu concordo com você. É, Por porque, porque, porque eu? Porque isso está a me acontecer? dá uma sensação de desamparo, as coisas... Por exemplo, no meu caso específico, em que eu tive uma jornada específica, e nesta jornada havia uma grande incompreensão da minha Sim. parte. As coisas aconteciam na, na, na vida, as coisas acontecem o tempo todo, e como acontece na minha vida, acontece na vida de todos os demais. E, e uma pessoa não entende porque eu, o que é, A pessoa não entende muitas vezes nem o que está acontecendo, quer dizer, o que está a me acontecendo, o que é, porque que é. E. e, e se uma, talvez, se uma pessoa encontrar virtudes, talvez ela também encontre as respostas. A resposta está na, no amadurecer. Talvez não de uma vida, talvez não de outra mas a resposta está no amadurecer. Sim. Eu tenho que ir. Ok, muito obrigada.